Sky bless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 eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Vós sois meu pastor, ó Senhor Nada me faltará se me conduzis Vós sois meu pastor, ó Senhor Nada me faltará, se me conduzis. Domingo do Bom Pastor. Hoje, o Senhor se apresenta como aquele que, ao pastorear, cuida, encaminha, protege. Aquele que nos leva as fontes de águas cristalinas, as pastagens verdejantes. É um Deus que enxuga as lágrimas do seu povo. Mas ao mesmo tempo, é um Deus que direciona. Este Deus, no seu pastoreio, é capaz de confortar, mas se preciso for, quando se vê diante de uma ovelha errante, que está se expondo a tantos perigos, de quebrar a sua pata. E nesse momento, o pastor leva esta ovelha junto consigo no seu colo, para que ela possa ouvir a sua voz. Reconhecer melhor a voz do pastor, bem de perto. Quantas vezes, as nossas pernas são quebradas e o que parece castigo de Deus na verdade é um alerta e pode ser até mesmo uma ocasião de nós começarmos a escutar a voz da qual nós estávamos nos distanciando o amor de Deus tem a sua expressão muito viva no amor de uma mãe mas não naquele amor possessivo, e sim no amor que educa. Quando o pastor faz isso, é justamente para que a ovelha possa assimilar o timbre da voz, daquele que a guia, e depois seguir o seu caminho. O pastor direciona, assim também deve ser uma mãe. O gerar vida é deixar sair de si. Interessante, não é? O que é o parto? Que coisa maravilhosa esta. Então aquele espaço né, de, de recolhimento, de aconchego, de nutrição, de segurança. Prepara para uma saída e a criança entra em contato com a vida de uma outra forma, a criança é lançada na vida, mas ainda se tem o amor da mãe por perto, não é? pode contar com esta segurança, mas ela vai precisar caminhar, ela vai precisar aprender, ela vai precisar lidar com as frustrações. E a maternidade verdadeira ajuda nisso. Porque maternidade, no sentido mais nobre da palavra, não é simplesmente querer para si, mas é doar para o mundo, acompanhando. Hoje nós vemos, dentro das gerações mais atuais, um excesso de cuidado. O cuidado é muito importante que ele pode trazer limites seguros, mas quando em excesso, ao invés de educar, acaba inibindo, acaba fazendo com que as pessoas definhem. O verdadeiro cuidado é mostrar-se próximo e não tolir de tudo. Aquela ovelha que tem a sua pata quebrada, depois vai ser curada e ela agora poderá andar, o grande problema é quando talvez uma mãe queira esta dependência emocional com o filho ou a filha, o gerar é sempre para o mundo, cada mãe é o um receptáculo sagrado, não importa como essa gravidez tem acontecido, é algo sagrado, mas ao mesmo tempo é um canal, o amor verdadeiro não aprisiona, o amor verdadeiro forma e assim liberta, não é um amor também que deixa solto, não é um amor que se faz ausente, não, é um amor que mostra que está presente, tal como a voz do pastor que guia, mas ao mesmo tempo permite que estas ovelhas possam fazer a sua escolha de seguir o Mestre. Hoje nós vemos que muitos foram os pastores aclamados, o rei Davi foi pastor. Nós vemos tantos homens grandiosos como Moisés, como Jacó, pastores, aqueles que cuidam do rebanho, mas ao mesmo tempo, aqueles que defendem este rebanho, enfrentando as feras, os ladrões. O nosso pastor é aquele que tem a cada um de nós em sua mão, nos dando proteção para nos formar. E Ele enfrenta o mal por nós. Mas também nos ensina a ouvir a sua voz para que nós possamos discernir onde Deus está falando e onde é o mal tentando enganar. Então é um amor que carinha, mas ao mesmo tempo um amor amor que forma, muitos são os pastores dentro da igreja, bispos, sacerdotes, catequistas, dentro da casa, pais, mães, em muitos casos avós, nas diversas relações, amigos, companheiros, verdadeiros de trabalho, pessoas que se importam conosco, Pessoas que nos aconselham, pessoas que estão sempre por perto, caminhando conosco. Mas o sumo pastor é Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro pastor. Os demais participam do seu pastoreio. Portanto, amados irmãos, diante dos limites dos pastores desta terra, diante dos seus erros, nós não podemos perder de vista quem é o nosso pastor, Jesus Cristo. Nós estamos num mundo muito reativo, em que talvez, por conta da in... ansiedade, não é? nos tornamos tão impulsivos e nenhum de nós está livre disso. Mas é preciso saber que, diante dos erros humanos, existe um pastor verdadeiro que sempre vai nos inspirar. Esse é o próprio Jesus Cristo. Então, não se justifique afastando-se da igreja ou de Deus, seja pelo que for, pelos erros humanos quais forem, há um pastor a quem nós devemos ouvir e a voz dele não pode confundir, é uma voz clara, existem sim os falsos pastores e aqueles que estão em consonância com Jesus, que querem segui-lo Acabam discernindo o que vem de Deus e o que não vem Existe muita coisa hoje Que tem uma roupagem cristã Mas de cristão não tem absolutamente nada Pessoas que justificam Tantas coisas em nome de um cristianismo Pessoal Então agressividade não é? Imaturidade tantas outras coisas mais muito cuidado, isso não é cristianismo. O verdadeiro cristianismo tem como centro o agir de Jesus, a sua missão. E no evangelho nós vemos claramente como é o agir do mestre. Ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem e eu dou a vida eterna a elas. Elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Então nós vemos aqui na postura de Jesus Alguém que sempre vai encaminhar para a vida E tudo que é contrário a isso não vem de Cristo Porque ele é o doador da vida Ele dá a sua própria vida e mais ainda nos dá a vida eterna Nós ouvimos na segunda leitura Que aparece este que é ao mesmo tempo cordeiro e pastor, cordeiro porque se deixa ferir por nós, aquele que se deixa matar, aquele que vem até nós, está no meio do rebanho, Jesus o manado. E ao mesmo tempo, ele é pastor, ele tem um olhar sobre aqueles que ele ama, ele é aquele que vai sempre corrigir, uma mãe verdadeira. É aquela que tem um amor gratuito. E que coisa linda quando uma mãe continua amando independentemente se o filho corresponde ou não. E até mesmo diante de tantas grosserias. Não que uma mãe seja merecedora disso. Muito pelo contrário. Nós devemos nos curvar diante da maternidade. E não importa se a sua mãe é imperfeita. Não importa... Se a sua mãe também tem as feridas dela. Aí está um grande sinal da graça. Não importa se você conviveu com ela ou não. E como foi ou como é esta convivência? Nós precisamos cada vez mais valorizar a nossa origem. Primeiramente, a origem divina. Nós viemos de Deus, não é? E depois a nossa origem nesta terra, passamos por alguém. E toda pessoa que passa pela nossa vida deixa marcas. Quanto mais aquela de quem nós viemos, a nossa mãe. Hoje nós vemos uma intolerância imensa à dor. Então pessoas que não querem de forma alguma ser contrariadas, não é? E talvez por isso que se criem tantos embates com a própria mãe. Porque a mãe vai dizer algumas verdades que nós não queremos muitas vezes. E para alguns de nós que ainda estamos trilhando um caminho e não percorremos uma trajetória mais longa, a gente pensa no hoje. A mãe consegue olhar um pouco mais adiante. Ela não tem bola de cristal, ela não é uma divindade, ela não é a mulher que está sempre certa em tudo. Ela também tem os seus erros. Mas a mãe amorosa é aquela que pelo amor vai nos alertar. E às vezes é mais fácil e mais prazeroso ouvir um amigo, uma amiga que vai dizer aquilo que a gente quer do que a mãe que vai nos apontar aquilo que talvez nós não queiramos ver. É ou não é amor aí? Com certeza. Hoje nós vemos que por conta das diversas situações e realidades familiares, e nós não estamos aqui para julgar ninguém, não é? Julgar ninguém. Nós vemos que, em razão das várias construções, configurações de família, às vezes se tira a pessoa tão importante da mãe, a começar até em algumas escolas, que acabam por suprimir o dia das mães, Justamente porque, talvez, algumas crianças não tenham essa realidade da mãe presente. Não é? E nada contra o dia da família, que é muito bonito. Não é? Mas, por que retirar uma comemoração do dia da mãe? Esta figura tão importante. Nós precisamos de uma referência materna. Isso precisa ser trabalhado, senão o ser humano não evolui, não amadurece, ele se esconde. Como é bom quando se valoriza a família dentro das diversas realidades, sem deixar de valorizar a maternidade. Muitos de nós precisamos nos reconciliar com a figura materna. Para aqueles que talvez pensavam que hoje eu faria uma pregação Romântica, apenas enaltecendo a mãe Eu venho falar também das feridas Sim, elas mesmas Que precisam de cura Que precisam de amorosidade Nós precisamos cada vez mais Nos reconciliar com a figura materna Amá-la, honrá-la Se nós queremos ser felizes Do contrário, meus irmãos Negligenciando essa figura nós estaremos fugindo de nós mesmos Fugindo da nossa própria história Como é importante então ser grato à mãe Como é importante perdoar também a mãe Como é importante aprender da mãe Como é importante dialogar com a mãe E ser muitas das vezes paciente também com ela Assim nós vemos que as mães tem em suas mãos um grande pastoreio. Mas em algum momento, elas também se encontram como ovelhas que precisam de atenção. Que precisam de compreensão. Que precisam de afeto. Que precisam ser ouvidas. O Cristo que se faz cordeiro é também pastor. E todo aquele que exerce o um pastoreio, e aqui no caso da maternidade... Também tem a necessidade de, em alguns instantes, colocar-se como ovelha. Não vamos pensar que a mãe é sempre uma fonte inesgotável de amor. Ela também necessita receber o mesmo amor. Ainda que ela haja com gratuidade e desprendimento. Né? O amor precisa também ser alimentado, primeiramente em Deus e depois de uma forma mútua. Onde não há amor, coloque amor e ali nascerá o amor. São João da Cruz já dizia, meus irmãos e minhas irmãs, nós viemos, vivemos aliás no mundo em que o feminino está sendo como que suprimido, como se fosse fraco, como se fosse débil, como se fosse por demais frágil. E nós vamos se erguendo, não é? Às vezes, uma força masculina que é muito importante, porque essa força traz coragem, traz presença, traz determinação, mas supervalorizando, às vezes, uma dinâmica extremamente agressiva e nos esquecendo da importância também da feminilidade. Quando nós nos esquecemos desta presença feminina Fica uma lacuna. Masculino e feminino são importantes e complementares. Por isso que nós temos o bom pastor, o próprio Jesus que vem até nós como homem, varão. Mas ele nos dá também uma mãe, uma mulher. Porque o ser humano precisa de ternura, precisa de compreensão. No mundo de guerras, de competição, de luta pelo poder. No mundo em que as pessoas passam por cima... Dos outros talvez até se justificando e outros até mesmo, não é? Dizendo que se deve fazer assim, sem a mínima sensibilidade Maria se apresenta como a mãe que nos convida a ouvir a voz do pai E ela não é a mulher que julga, ela é a mulher que ora Ela não é a mulher que vai apontar, mas é a mulher que vai estender a mão é a mulher que vai mostrar o próprio Cristo. E por trás desta que parece tão frágil existe uma força muito grande. Basta nós vermos a força de uma mulher. Não simplesmente de carregar pesos ou fazer outras coisas que nós homens, quem sabe, façamos de uma forma mais tranquila. Mas a resistência de uma mulher é algo incrível que nós homens não damos conta. Começar por carregar no ventre e por suportar tantas coisas como uma mulher forte, mesmo com a sua feminilidade, a sua sensibilidade, é capaz de suportar. O bom pastor é esta presença que nos arranca do mal, mas ao mesmo tempo é a presença que acaricia. O bom pastor é este que se fez homem, mas ao mesmo tempo age com o coração de mãe. Que nós possamos nos deixar guiar pelo pastor e assim nos tornarmos pastores também para os outros que precisam de refúgio, que precisam de condução, que precisam de amor e amor como o de Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ele seja louvado.